Todos presentes, levantou-se o diretor para o discurso de honra. Iniciais neste momento, fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual, que vos conferirá a base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbis. Como de há muito deveis ter percebido não sois condenados e remissíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda a criatura originada do sempre amor. Ao contrário... Estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto a mesma lei, por ele estabelecida, que infringistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente em sejo de reabilitação certa. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível... Onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da cobraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais, chumbadas particularmente ao domínio das sensações, há cerca de um século, porém chegou a época de se antepor em rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo que, como criaturas de Deus, deveis forçosamente atingir. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis, todavia, os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los, quando os descobris exornando o caráter do próximo. Deveis, por isso mesmo, iniciar convosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não fora o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estariais glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio, que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas, oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não jamais o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna, o suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderia ter, precipitando-vos em situação calamitosa da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. E advirto-vos, meus amigos, que, na luta a para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos, como a Deus. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios. Mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receber de certificados de reabilitação, os quais vos conferirão o ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução, e tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Seguiu-se pausa breve que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas Voltando-se para os três companheiros que o ladeavam o orador continuou prendendo porventura ainda mais a nossa atenção Aqui tendes os vossos educadores são como anjos tutelares que sobre vós como sobre vossos destinos se debruçarão amparando-vos na espinhosa jornada. Acompanhar-vos-ão a partir deste momento, em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando, já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltades da terra novamente para este asilo, recebendo, então, como que passaportes para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. As credenciais dos mestres a quem, neste momento, sois entregues em nome do Pastor Celeste estendem-se em virtudes e méritos a um passado remoto, muitas vezes comprovado nos testemunhos santificantes. À minha direita, eis Epaminondas de Vigo, o qual, em escala ascensional brilhante, Vem desde o Antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média na Espanha, servindo a verdade e exalçando o nome de Deus, sem que seus triunfos se arrefecessem nos planos da espiritualidade até o momento presente. Nos tempos apostólicos, onde, como discípulo de Simão Pedro, glorificou o Mestre Divino, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Domício Nero. Na Espanha, sob o império das trevas que circundavam as leis impostas pelo chamado santo ofício, brilhou como estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos, como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino, empunhando fachos de ciências sublimadas no amor e no respeito aos Evangelhos, do Cordeiro Imaculado, ciências que fora buscar desde muito, em peregrinações devotadas aos arcanos sagrados da velha Índia, sabe protetora na terra de verdades imortais. Mas, justamente porque brilhar em meio de trevas, sacrificaram-no novamente, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras esfaimadas, mas queimando-o em fogueira pública, onde, ainda uma vez, provou ele seu imarcessível devotamento ao Senhor Jesus de Nazaré. À esquerda tende Souria Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria. Filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates, quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo, até então arredado dos conhecimentos sublimes, mantidos que eram estes em segredo e apenas para conhecimento e uso de sábios e doutos. Com o eminente precursor do grande mestre, Ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes, e a sombra bem-fazeja dos carvalheiros frondosos ou sob a amenidade poética dos plátanos fazia-os sorver ensinos cheios de divina magnificência, transportando-os de felicidade na elevação dos pensamentos para o Deus sempre eterno, criador de todas as coisas, aquele Deus desconhecido cuja imagem não constava na coleção dos altares de pedra da antiga Elade. Mais tarde... Eilho reencarnado na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do mestre dos mestres, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias, por seguir as pegadas luminosas do celeste pegureiro. Entrado já em idade avançada, conheceu as férreas perseguições de Jerusalém, Logo após o apedrejamento de Estevão, estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu longo martírio no fundo sinistro de antigo calabouço. Torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso, nocivo aos interesses farisaicos martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir, ignorado da sociedade, irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo mestre excelso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada, desde muitos séculos, para as altas expressões da espiritualidade, a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Hoje, se se encontra operando na região de angústias em que nos encontramos todos, materializado a ponto de ser por vós reconhecido como em sua derradeira estrutura corporal, não será porque lhe escasseiem luzes e merecimentos para alçar locais outros, em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis ambos a princípios da iniciação cristã, que observam acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimo, devotando-se a encaminhá-los à redenção, inspirados no exemplo do príncipe celeste que abandonou seu reino de glórias para dar-se em sacrifícios continuados ao bem das ovelhas da terra. E Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora judéia. Aníbal de Silas... Um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que, mais uma vez, expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14 Aníbal, que vos ministrará ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamentos de idealista entusiasta e ardoroso desde a infância longínqua, passada então no Oriente. Asevera ele que, quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria ouvidada. Que era por isso que, falando Conseguia o grande enviado conter, em serenidade inalterável, multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que, ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou à sua doutrina para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas, porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrara o mundo. Aníbal cresceu e fez-se homem sentindo-se sempre envolvido pelas radiações imarcessíveis do divino pegureiro e que nunca mais se apagaram das suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouvira do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. E, uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio por amor do enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva, na célebre ornamentação do jardim de Nero aos trinta e sete anos. Mas entre a tortura do fogo resinoso. Porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele, que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens do Tiberíades o lago formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galileia e Jesus pregando docemente a boa nova celestial com aqueles arrebatadores quadros que, na hora suprema, se mostravam ainda mais belos e fascinantes à sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçurosa repetia, como o ósculo da extrema unção que lhe abençoasse a alma, fadando a glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai a minha direita. Mateus capítulo 25, versículo 34 Enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova o ensino que vos ministrará, Pois, para ele, sois meninos que tudo ignorais acerca dela, e o fará como aprendeu do mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem, o mais fielmente possível, o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, Hão sido necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ele o conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer, jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento, sempre eterno em seu espírito, em que sentiu a destra do celeste mensageiro pousando sobre sua frágil cabeça de menino, para o convite inesquecível. Deixai vir pequeninos. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas. Viveu no tempo de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então por entre fachos de virtudes que não mais se esmaeceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta. Seduziu a vontade poderosa e insupitável de seguir nas pegadas do mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu, por isso, novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e à educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas, voltadas para o culto do dever e da família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente gentil, pois, como vedes, disse si ainda ser o menino acariciado pelo mestre Nazareno, na Judéia, há quase dois mil anos. Até que um dia... Glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes são desfalecidos sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito a direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa, para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os recordando-lhes os exemplos que deixei. Por meio de minhas lições, ensino-os a amar, a servir, a dominar as paixões, a pondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para os homens tracei a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu Evangelho, pois é só isso que lhes falta. E aqui o tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração com que o prende a bondade imarcessível do Mestre Excelsior. A ele eu vos confio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.